minha galerinha, tudo jóia é com vocês? Master Games na área de volta aqui com os novos tutoriais A gente tinha parado o canal um tempo aí, aconteceu algumas coisas aí, muito trabalho Mas a gente vai voltar agora e a gente tá voltando com a super novidade E aí, você tá afim de jogar aquele jogo muito massa que tem lá no console no Xbox One? Mas não tem o Xbox? Acabou o seu problema filhão você vai poder jogar agora todos os jogos que você gosta que você acha muito massa por exemplo aqui ó mostrar aqui para vocês ó tem uma infinidade de jogos aqui que você pode jogar cadê ó na nuvem aqui eu por exemplo eu tenho um console mas a, é, é eu atrelei uma conta aqui fiz uma conta nova só para fazer esse tutorial para vocês para vocês verem aqui que é, o meu console não está atrelado, certo? E eu vou ter várias contas aqui. Ah, mas como é que é isso? É simples, você vai adquirir o Game Pass da Microsoft. Tá aqui, ó, ele, certo? Você vai, se você já tiver uma, uma conta de, de Hotmail da Microsoft, você vai entrar com a sua conta, beleza. Aí acessou aqui o site da Microsoft, Xbox Game Pass. Se você não sabe, eu vou deixar o link na descrição aí para você estar tá acessando. Aí você acessou, logou lá, botou seu e-mail, botou sua senha, beleza. Aí tá aqui, ó. Associa Ultimate. Você clica, vai entrar aqui. Eu tô fazendo passo a passo bem certinho aí para vocês, galera, para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Então vamos lá, ó. Xbox, Game Pass, Ultimate, Microsoft, blá, blá, blá, blá, blá, blá. O primeiro mês, se você não tem conta, você vai pagar só 5 reais. Aí está, como é que vai pagar 5 reais? É simples, aí você entrou aqui, ó. Clicou aqui, entrar. Né? Aí, ó. Ultimate, um mês, 5 reais, incluindo impostos pelo primeiro mês. Aí depois após isso, você vai ficar pagando 44,90. mas depois lá na frente eu vou dar uma dicasinha para você economizar inclusive nisso aí também tá beleza? Então vamos lá ó. avançar adicionar, começar, vamos adicionar uma forma de pagamento escolher uma forma de pagamento cartão de crédito, Paypal eu tenho Paypal, mas é, o foco aqui é o cartão de crédito, então vamos selecionar cartão de crédito Hipólito Cunha tal tal tal é, vou deixar aqui opcional não vou colocar mas se vocês quiserem vocês podem colocar aí lembrando pessoal isso é muito importante não vai fazer isso sem o consentimento do seu pai ou da sua mãe tá você chega para ele pai ó, explica o que que é, é mostra como é que é tudo certinho e fala para o teu pai para fazer para não fazer loucura certo? Então eu vou colocar aqui, eu vou digitar os dados aqui, vou preencher aqui e já já a gente volta, tá OK? Isso aí, a gente voltou aqui preenchendo todos os dados do cartão, endereço, etc. Aí você vai clicar em avançar e clica em assinar. Ó. Aí vai carregar, né? É porque minha, minha internet aqui é 500 mega. Aê! Xbox Game Pass. Pronto, agora você tem acesso a uma biblioteca de mais de 100 jogos de alta qualidade. Jogue mais de 100 jogos de alta qualidade com amigos em console, PC, smartphone ou tablet. Por um preço mensal baixo, com jogos adicionados, o tempo inteiro sempre há algo novo para jogar. Xbox Game Pass, EA Play. O que que é EA Play? Para quem não sabe, tá chegando agora nesse mundo da Microsoft. O EA Play é os jogos da EA, como Battlefield, FIFA, UFC e entre outros, né? Ó, tem inclui multijogador, benefício Xbox Live Gold. Ó, aqui você pode ter esse adaptadorzinho aí, tá mostrando aí, ó. Aí, beleza. Vamos lá o que interessa. Você fez tudo isso aí? Certo, é, depois eu vou lembrar vocês também que tem uma coisa importante aqui que você tem que fazer para você não esquecer, porque eu vou dar aquela dicasinha de você ficar gastando só 5 reais por mês ao invés de R$ 44,90. Certo? Você vai ter que ir aqui ó. É, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui para mim mostrar logo aqui para vocês, hum, tchau, tchau, tchau tchau tchau tchau. Xbox, vamos lá. Você tem que voltar em conta de pagamento, galera. E você vai fazer o seguinte, ó, aqui, ó. Minha conta Microsoft, certo? Você vai desativar a cobrança recorrente que fica na conta no momento que você assina o serviço, tá? Ó, Game, Game Pass, aí você gerenciar. Você clica aqui. Desculpa, parar a cobrança recorrente, ó. Certo? Você não vai aqui em cancelar assinatura. Você vai aqui embaixo, ajuda conta Microsoft parar a cobrança recorrente ou cancelar a assinatura, certo? Você clica aqui. Isso eu tô fazendo pelo celular, galera, mas você pode fazer, ó, diretamente pelo teu computador, tá? Pelo teu notebook, etc. Ó, cancelar outras assinaturas da Microsoft, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Certo, aí vai estar tá tudo aqui, tá ok? Ó, cancelar sua assinatura da Microsoft. Selecione o link correto para ajudar a cancelar a assinatura. Você, ó, clica cancelar. Abre um monte de tela, né? Coisa chata isso, cara. Cancelar cobrança recorrente de assinatura. Certo? Aí ó, se essa assinatura recorrente estiver em dia Você poderá cancelar la desativando a cobrança recorrente Ela expirará quando o tempo pré-pago Restando for usado né? Aí ó, tá aqui ó Você pode cancelar a sua assinatura no console Logicamente, isso aqui é para quem tem o Xbox e MPs, Então você vai ter que vir direto, certo? Então, feito isso, cancelado a assinatura Vamos ao que interessa Vamos voltar lá no... Xbox Game Pass O que, que acontece? Se você não tiver, você vai na Play Store aí no Google Play Certo? E vai procurar Xbox Game Pass Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha lá Xbox Ó, tem Microsoft Corporation Xbox Beta E o Game Pass aqui, ó Tá vendo? Como o meu já está baixado aqui, vou só clicar em abrir. Tá, beleza. Aí já tá tudo aqui. Ó, uma coisa legal aqui pra você ver. Lembrando que todos os jogos que você consegue jogar sem controle, galera, vai aparecer na tela, tá ok? Aparece um íconezinho é, mostrando uma mãozinha que você pode jogar nele. Ó, aqui é o Xbox Game Pass Ultimate como requer, Se eu já tenho né eu acabei de comprar agora Olá. lá Descubra o seu próximo jogo favorito aí você pode colocar aqui aqui na nuvem acontecendo com o celular. Jogos na nuvem. Adicionados recentemente. Lançamentos do primeiro. Jogue com toque. Olha esse daqui como é legal. Você joga com toque. Você pode jogar direto. Vamos clicar aqui. Uh, coisa chata. Ó, Killer Instincts, Streets of Rages, New Super Tails. Certo, tem vários jogos aqui que você pode estar tá jogando, né? Vamos voltar aqui, puxar isso para cá. Ó. Aqui, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Aí ó, você pode ver os jogos da EA Play. Oh, Battlefield Revolution, Battlefield 5, Dirt 5. Vamos ver o Dirt 5 aqui. Talvez porque é, eu já estava, mas está muito errado, né, cara? Eu já estava, eu já estava conectado aqui, né? É, ó, tá dizendo aqui que eu tenho que adquirir, mas não tenho que adquirir. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. e vamos sair da conta né vou sair aqui dessa bagaça isso é uma coisa importante que você tem que ver na prática acontecendo que para você conseguir resolver né Ó, entrar cadê vamos lá nossa o tátil desse celular tá chato hoje ó entrar vamos meu filho, roda aí belezinha como já estava logado lá no no, no navegador ó, voltamos beleza ué nossa cara que coisa chata não, obrigado não quero Vamos ver agora se está carregando tudo certinho. Resgatar prêmios, quiser é escrever para recompensas é o, o Microsoft Rewards Que isso daí é você vai estar tá ganhando ponto com o tempo. Você vai saber como é que funciona tudo isso aí. Beleza, ó. Aí agora carregou. Agora não tá dizendo mais que ó. Meu ultimate PES renova no dia 14 do 11 de 2021. Então vamos lá. Para o que interessa, aqui ó, tem aqui o for Speed Reach. É, ele tem a mãozinha. Ó, vocês estão vendo aqui ó, ele tem uma mãozinha aqui. Você pode jogar pelo controle do Xbox que você tiver, você pode, pode vou jogar pelo controle do Razer Kish. Né? Mas vamos clicar aqui nele para ver. Sai daqui, coisa chata. Tá. Vamos This is... Lembrando, galera, vocês têm que ter uma conexão aí de no mínimo 7 mega de upload, certo? Você tem que ter uma conexão bacana aí na internet para você estar tá fazendo é, essa jogatina aí direto pelo seu celular. Uau! Aí, eu como não sou bobo nem nada, o que, que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu controle aqui pra conectar o meu controle. É isso? Porque eu tenho o controle do Microsoft, certo? Você vai ligar aqui o Bluetooth do teu telefone, rapidão aqui, ó. Aí, ó. Conecta aqui. O meu já está emparelhado. Parear. Beleza? Aí, ó. Controle pareado. Você vai ter que segurar o controlezinho aqui. Ó. Já cliquei no A aqui. No meu controle. Ó, sincronizando aceitar Beleza? Você aceitou tudo bonitinho. Tá carregando o jogo, né? Lembrando que você também pode conectar o teu celular pelo cabo de rede. Existe um adaptador de cabo de rede é, ó, fácil, médio, difícil. Aí você vai no médio mesmo. Né? Aí você pode conectar via USB-C é, o RJ45. ver só para jogar normal. Pronto. Se você quiser jogar online, você vai ter que, que, que conectar. Você vai ter que botar seu e-mail aí no site da EA etc. É tudo bonitinho, beleza? Mais interessante logicamente Que é jogar online com outras pessoas Você vai ter que fazer o cadastro da EA Se você tiver muita dificuldade Como eu mostrei aqui que eu tive Que o bom é que eu estou fazendo ao vivo Para vocês verem Que eu tive essa dificuldade E vocês terão também Então você faz, entra pelo site da EA No navegador ah. direto Tá beleza blá blá blá blá blá blá, blá. Opa Olha logo aqui Está respondendo, está respondendo Show de bola o controle Come on guys, vamos lá Lembrando galera Que é, esse celular que eu estou jogando aqui Eu tenho um Poco X3 Pro Mas eu estou fazendo um vídeo aqui No Moto G Power Moto G9 Power Beleza, hey, right. yeah. vamos ligar o nitro aqui, né? This uh, cute. I'm serious. Bad news. Yeah. Passei direto. Bom, galera, é isso aí. Porque isso é só uma demonstração. Eu não vou ficar aqui. Jogando, né? Isso aqui foi só para demonstrar para vocês como é que é o funcionamento, para vocês poderem jogar aí direto no seu celular. Lembrando, a melhor jogabilidade é você tendo um controle da Microsoft. Caso você não tenha, você vai jogar aí pela tela do seu celular, beleza? Então vamos dar uma pausa aqui, vamos ver aqui. Voltar, iniciar, voltar para o lobby. É... Aí você pode fazer isso aqui, ó. Net for Speed, sair do jogo, sair do jogo, beleza, tchau, saí, sair do jogo, desconectado da sessão de jogos na nuvem, ok, aí você jogou, bom, vou colocar, é, vamos colocar bom, né, muito, muito mesmo, mas enfim, né, é um começo, a plataforma é nova, ela tá se adequando aí, ó, oh, mas tem muito jogo legal, cara. É, tem aqui, ó Jogue com toque Cara, tem muito jogo bom na plataforma para você jogar Que já tá em nuvem, disponível em nuvem Né Ó, aí aqui vai ficando Volte a jogar os jogos que você tava jogando Beleza? Aí vamos ver aqui, ó Na nuvem, o que que temos Mais Lançamento do primeiro Ah, tá aqui o PES Opa, ó PES 2021 cara, já está já tá disponível para você jogar, olha que massa Muito legal isso, eu não tinha visto ainda Na verdade galera, eu estou fazendo aqui como se fosse a primeira vez que eu tivesse Logicamente eu tenho o Xbox One, é, eu já manusei a plataforma Mas eu estou fazendo aqui como se fosse uma pessoa fazendo pela primeira vez Ou seja, que também não tem conhecimento então esse vídeo é para quem não tem o conhecimento cara você que chegou agora no vídeo mas que já sabe tudo você é o bambambam bam, bam da parada toda beleza né é mas isso aqui é mais para quem não conhece a plataforma vamos lá carregando isso aqui no, no, no isso no meu pouco x3 cara fica da hora padrão eu gosto do jogo padrão ah, ok. Lembrando mais uma vez para você, não vai para região, sim. Não vai, ó, vai colocando aqui. Aí tem uma coisa chata nisso aqui. Se você não abrir um por um para ler, tá? Você tem que passar. Não é que você vai precisar ler, beleza? Você tem que clicar aí um por um. Se não, não abre o ícone aqui de concordo com o mencionado. Tá ok? Você tem que clicar lá em, em um por um. Lógico que você não vai ler, ninguém lê. É igual o manual do celular. Eu nunca li. Alguém aí já leu? Isso aqui tá carregando, cara. Eu tô com a conexão de 5G. Isso filho, carrega, tem que ser rápido. Eu pago caro a internet. Tem várias ligas aqui pra você escolher. Liga espanhola. É aqui que tem um barça? É, eu não sou muito jovem. Meu jogo é mais jogo de tiro, cara. É, eu gosto mais do jogo de tiro. Eu não, eu não sou muito viciado em futebol não. Eu jogo uma vez ou outra perdida. Lembrando galera, se você gostou do vídeo Você Dá aquela clicada aí No gostei, certo? Curte o vídeo pra gente Assina aí o nosso canal Que é pra você ficar por dentro Boa com a, tarde, amigos, a mais uma novidade E Tem é isso aí E um compartilha com os amigos Uma tarde perfeita para o esporte Temos ah. todos os ingredientes para o grande jogo os Dois bons times, torcidas apaixonadas E um clima maravilhoso quem viu as entrevistas dos jogadores dos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em que muitos eu gols. Fazer um gol A brincada fazer um mar azul, grana. A torcida não para de cantar. Este é o clima hoje aqui no Camp Nou. Opa, quase. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Bom, galera, eu não vou me esticar muito sobre isso, né? Não vou ficar aqui jogando para mostrar pra vocês. Mas é isso aí, certo? Vocês fazem aí todo o procedimento. sair do jogo. sair do jogo. Vocês fazem aí todo o procedimento. Como eu falei aí, o tutorial ensinando vocês a fazerem. Beleza? E você deixa aqui nos comentários. Ah, tiozão, gostei, foi legal etc, é, é, é, no meu celular, meu celular é um celular bom, esse daqui é um Moto G9 Power, como eu disse para vocês, eu depois eu vou fazer os testes aqui no Poco X3 Pro, que eu tenho um aqui de 256GB com 8GB de RAM, mas eu acredito muito que seja pelo servidor da internet, o que você gostou, o jogo, o stream está uma, uma droga ainda, enfim, é isso aí, eu vou ficando por aqui, lembrando, gostou do, do, do vídeo? Clica lá em curtir o vídeo, certo? Compartilha com teus amigos. Se inscreve no canal para ficar recebendo novidades que eu vou trazer muito mais novidade aí para você. E tamo junto, misturado e bora para jogatina. Ah, lembrando, vou deixar aqui a minha game tag aqui na, na, no Microsoft. Para quem quiser me adicionar, a gente está jogando junto. E vou deixar a minha game tag lá no Call of Duty Mobile para a gente jogar junto também, beleza? Valeu, um abraço para vocês, fiquem com Deus, fui!